E aí, beleza? Olha, vou estar tá te passando aí agora um manual, assim como a gente fez com o Soares, né? um vídeo do da Danívia Soares. Se você não viu, dá uma olhadinha aí. Deve ter algum link aí para aparecer aqui ou aqui em algum lugar aí. Beleza? Então, a gente vai pegar aqui da música da Fernanda Brum, limpe o palco, apague as luzes. tá uma música bem bonita aí, tá com uma harmonia, uma melodia bem legal. Ok? A gente vai pegar isso aí tá? detalhadamente, cada uma das etapas. O solo do início, um solinho que tem aí numa estrofe, mais os acordes, tá? A gente vai entender uma maneira bem interessante de aplicar acordes aí. Beleza? Então é isso. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, ative o sininho, comenta aí embaixo se quiser aprender alguma música e etc. tá Se quiser saber um pouquinho mais sobre os meus cursos aí, dá uma olhadinha aí na descrição, tem aí também. Tem um cronograma de estudos para você que está com dificuldades para organizar seus estudos. Beleza? Então aproveita aí, não perde a chance não. Tá? Então eu vou soltar aqui já o Play. O YouTube está bloqueando né, os meus vídeos aí, porque eu estou usando música dos autores aí. tô, tô, <risos> tô infringindo as leis. olha. Então, <risos> então vou soltar aqui, tá Vamos ver se o YouTube não me bloqueia dessa vez Não vou colocar no fundo, né, da, da música mesmo, do, na edição Vou colocar aqui com a, o som ambiente, beleza? Então vamos lá Então vai começar aqui, ó Isso aqui é a introdução, tá? Vai começar aqui agora Acho que tá dando pra ver bem ali, né? linha é bem simples, tá? Tá na tonalidade de Dó, vou, vou tocar aqui ele lentamente, acredito que dá pra você pegar bem aí tá? Talvez eu faça a tablatura se, se você quiser a tablatura, tá no mesmo esquema de sempre tá na descrição, é só pegar lá ok? Provavelmente vai ter uma tablatura e o desenho dos acordes, mas caso você não encontre de imediato, eu só guardar um pouquinho que aparece beleza? Então é o seguinte, a gente vai começar aqui no Mi, né? Dó Ré depois Mi Dó, Sol Mi. Estou tá? fazendo aqui com o dead de que é meio esquisito, mas para o seu visualizar melhor. Sol, Fá e Mi. Okay? Isso aqui está no campo harmônico de Dó, está na escala de Dó, então não tem acidentes. Pelo tá? menos não é para ter acidentes. Okay? Então a gente vai fazer isso. Okay? Esse é o nosso solo da introdução. Em seguida, já tem um outro solinho. Okay? É, para você pegar bem ele, basta soltar a música aí no, no YouTube. E tocar junto, pra ok? Canção, então tá o outro. Ó. Será que eu deixei de ser a prioridade? Será que a mentira vale mais do que a verdade? É tempo Casa 10 da corda Ré, depois na casa 12 da Sol, depois a gente vai pegar aqui, depois volta. Oitava aqui, né? Ok? Bem simples, bem lento, tá? É, eu acredito que não precisa passar muitas vezes, né? porque então, a gente tem uma parte aí mais importante que é a dos acordes. Ah, então isso aqui, eu, eu prefiro ser um pouquinho mais rápido nessa parte. Em seguida a gente vem na estrofe já, né? Então a estrofe aqui ela é bem simples também. Tá? Vai começar aqui, ó. Primeiro acorde. Bem simples. Minha voz é Eu quero toda a sua ser o de seu coração. Ok, essa parte aqui também é bem simples. Agora vamos para a explicação dos acordes, tá? Primeiro, qualquer é a ideia? Os nossos acordes eles não podem é, ser tão completos. Porque a gente tem mais instrumentos, tá bem completo. A não ser que você vá tocar sozinho, você pode tocar com os acordes completão aqui, né? Ou preparando aqui acordes é, em outros formatos, cagédia, etc. Tá? Mas o que a gente vai fazer aqui é especificamente montar acordes reduzidos é, que soem em conjunto com a música. Lembrando, isso aqui é uma interpretação minha, tá? Não é exatamente como está no playback. Ok? É uma maneira que eu toco e que eu achei interessante compartilhar com vocês aí. Então a ideia é a seguinte, a gente vai começar com um acorde invertido aqui, tá? Vou até aproximar aqui para você enxergar bem legalzinho, ok? Então a minha cara vai sair um pouco da tela aqui. Ok? Então aqui é o seguinte, o nosso primeiro acorde, ele vai estar tá aqui, ó. É, isso aqui é um Dó, embora não pareça um Dó, é um Dó. Só que ele tem a, a sua composição invertida, né? A gente tem Dó, Mi e Sol para compor o acorde. E o que a gente faz aqui? É Mi, no dedo indicador, no dedo mindinho a gente tem um Dó. Que seria a nossa tônica, agora é um acorde invertido, né? E aqui embaixo a gente tem o um Mi oitavado, né? Se você reparar bem aqui, tem um esqueminha de oitavas. Beleza? Então, a gente montou o primeiro acorde. Isso aqui vai ser sempre que bater um Dó, você pode tocar ele. Ok? Depois, se você quiser variar as notas aí, você tem uma notinha aqui também para variar. Certo? Então, aqui você consegue fazer uma variação no som, pra deixar mais interessante. Em seguida, a gente vai vir aqui num sol. O que, que a gente tem nesse sol aqui? A gente tem tônica, ok? A gente tem a tônica aqui no dedo indicador. Aqui no dedo mindinho, a gente tem a quinta, tá? Power acorde, basicamente aqui é um power acorde. Só que aqui a gente acrescenta uma nota, aqui embaixo na pestana, né? Fazendo a pestana, eu tô tocando aqui a sexta nota da escala, ok? Se eu tenho aqui a quinta, a sexta, a mesma nota, Ok? Então, a gente tem aqui um acorde Sol com sexta. Depois, a gente vai utilizar um outro acorde também. Ele tem o mesmo formato, portanto, é um Fá com sexta, ok? Então, a gente tem aqui já o Dó, né? Depois, o Sol com sexta. Fá com sexta. Depois, a gente vai voltar aqui, tá? Nesse aqui, a gente pode fazer em cima do Lá menor também, tá? Se a gente tivesse um Lá menor, ele seria aqui, né? Com a nossa tônica saindo aqui, ok? No formato de Lá menor ou de Si menor, se você tem mais costume aí com Si menor, ok? Só o que, que a gente está fazendo aqui? A gente está modificando aqui a nossa notinha. Isso aqui é a terça do acorde. Estou colocando uma quarta, ok? Então o nosso acorde que era aqui, né? Opa! A gente coloca aqui a nossa quinta do acorde, ok? A gente tem o Lá, a quinta dele. Depois a gente tem aqui a sétima, ok? Então a gente tem um acorde... Com quarta e com sétima. Beleza? Ou você pode tocar com essa, essa quinta aqui. Ou você pode tirar a quinta e tocar somente o acorde como está. Certo? Então vai encaixar perfeitamente. No finalzinho você vai ver que eu acrescentei um acorde. Uma notinha né, que deu uma sonoridade bem diferente. Esse aqui. O que, é que eu estou fazendo? Vamos para a explicação lógica disso aqui. tá? Então a gente antes tinha um acorde de Fá batendo. Tá? Esse Fá. É, na hora do, da mudança ele, ele sofre alteração aqui na terça Ele faz primeiro um Fá maior Depois faz um Fá menor É exatamente essa nota que eu mudei aqui no, no nosso acorde Acrescentei a nossa terça menor Pronto, modifiquei o acorde Ok? Então a nossa sequência vai ser essa Você pode variar as notas aqui embaixo, tá? Brincando com a escala Então eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui Ok? Mudei. Ok? Dá para você fazer algumas variações aqui nesse acorde. Beleza? Basicamente é isso. A gente tem ainda outra estrofe aqui. Deixa eu ver. Eu não separei a estrofe, mas é em seguida. Ok? Nessa parte aqui a gente vai usar os mesmos acordes, tá? Presta bem atenção. Então, o que, que ele faz aqui? Né? Ele, faz, ele muda a progressão de acordes, tá? Antes a gente tocava bem lento, né? Depois mudava. Só que aqui ele muda rápido. Então a gente faz aqui o Dó. Depois já vem aqui no Fá, no, aliás, no Sol. Em seguida, Lá menor. Depois ele faz o Fá. Segura no Fá, tá? E depois volta a estrofe anterior. Ok? Então os nossos acordes basicamente são esses. Entendeu essa sequência aqui, entendeu a lógica que está sendo utilizada, fica muito mais simples aí de estar tá aplicando tudo isso, beleza? Basicamente, então, é isso a música, ok? O que, que você pode fazer agora em questão, aliás, com relação a, ao timbre, né? Uma explicação do timbre também, beleza? Eu quero que esse vídeo fique bem completo para vocês aí. Às vezes eu estou olhando para cá e expliquei, né? Porque eu estou me monitorando aqui, ok? Eu me enxergo aqui, mas eu tinha que olhar para cá, mas não faz mal, Beleza? Então, basicamente, eu vou dizer para você o que está configurado aqui. É, eu vou ver se eu consigo tirar o, o meu patch. Eu não sei se ajuda, já que eu não sei se muita gente tem a G5N. Estou tá? utilizando uma pedaleira G5N. Mas eu vou te explicar o que, que eu estou fazendo aqui, que está deixando o som dessa forma que está aqui. Tá? Eu estou com, primeiramente, um compressor no início da cadeia. Ok? Tem um compressor. O, o mais importante, eu diria, é que está, na, na verdade, no chorus e no reverb, na ambiência, que é o que vai comandar o nosso som. Então, no início eu tenho um compressor, depois eu tenho a simulação do amplificador, que é o Fender, Fender Twinner, ok? E de, aqui as configurações não estão muito, muito mirabolantes, está quase todo padrão. Tá? Eu tenho aqui o em 50, o, o médio está aqui, eu diria, um terço tá? do que, da capacidade total. Uh, depois eu venho o ganho, o ganho está baixo, porque eu não preciso nada de nada distorcido. Eu posso também tocar com um pouco mais de saturação, para ficar um pouquinho mais interessante na hora do refrão. Tá, mas geralmente eu toco essa música aqui dessa forma. Depois eu tenho aqui o gabinete né, do próprio amplificador. tá Depois eu tenho aqui mais um compressor, beleza? Depois a gente vai fazer umas aulas aí sobre efeitos, entrar um pouquinho mais a fundo do que é cada um dos efeitos, para que gente serve. Mas eu tenho mais um compressor. Depois eu venho aqui num chorus, ok? Depois do meu chorus eu tenho aqui um HD-Roll tá? e o Tape Echo. O, o, meu, o meu delay, como é que ele tá né? Eu vou tirar o reverb aqui para você ouvir. Ok? Ele está batendo no tempo da música. É a dica que eu sempre dou. Utilize o delay batendo juntamente com a música. Fica mais interessante. Ok? O meu reverb está bem, bem ressaltado. Você percebe aqui mesmo sem o delay? Ó, tá? Ele está bem preenchido. Que é para casar bem com a música. Senão a gente fica em outro outro lugar, né? Ok? Então, meu, eu vou dizer aqui mais ou menos como é que tá o meu reverb, tá Que o Decay tá em 74, vai de 0 a 100, né? Depois aqui o Mix tá em 72, se eu não tô com problema de vista, né? Os óculos, mas os óculos já estão complicados, tá? E o Tail tá on, ok? Então, basicamente, essa a, a estrutura que eu montei aí para poder tocar essa música. É óbvio que você não precisa seguir 100% do que eu tô falando. Ah, o que eu estou te dando aqui é um, mais ou menos um passo a passo, um guia para você entender. Okay? É importante que você extraia as seguintes ideias desse, desse vídeo aqui, né? o, o, que é mais importante. Então a gente tem a questão dos acordes, tá? a melodia é bem simples. Entenda bem esses acordes porque eles vão poder ser aplicados em outros lugares. Entenda que isso aqui está em, em dó maior. Quando você migrar isso aqui para o tom... Ah, lembrando, estava esquecendo já. A música ela sofre uma modulação. Tá? A modulação o que, que é? É a mudança do tom no meio da música. Ok? Então o que a gente fazia aqui em Dó, a gente vai fazer agora em Dó sustenido. O que a gente precisa fazer? Basta mudar os acordes que você já sabia. Ok? Basta você modificar o lugar onde você estava tocando. Tenta olhar para cá. Tenta mudar o lugar onde você estava tocando, que ele vai dar certo. Tá? É importante que você entenda... É, o que, que você está fazendo, como está sendo feito e como que você pode movimentar isso para outros tons. que assim você evita ter que memorizar um acorde aqui, depois memorizar outro acorde aqui e saber o nome. Basta você saber o local e você já consegue utilizar tudo isso aí normalmente. Beleza? Bom, então é basicamente isso. Espero que tenha te ajudado aí. Vamos ver se o YouTube não me bloqueia novamente. Para ver se ele não tira nosso vídeo do ar. Tá? Mas então, se você não é inscrito, se inscreva. Se você ficou até aí, deixa o seu like se você gostou do vídeo. Beleza? Comenta aí embaixo se você quer aprender alguma música, guitarra base ou guitarra solo, eu vou estar passando para vocês aí. Beleza? Então é isso aí, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.